Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou partilhar com vocês a minha rotina de maquilhagem, aquilo que eu normalmente faço uh, de manhã, tipo em 15, 20 minutos maquilhagem e cabelo. Uh, por isso, eu espero muito que vocês gostem deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal antes de começar a ver. E, pronto, bora lá começar. Aquilo que eu apliquei foi um corretor. Eu uso este da NABLA, que é o Close-Up Stay Full Smooth Concealer. Eu uso na cor... Ivory, eu aplico antes da base, quase sempre, porque acho que a cobertura para mim fica muito melhor. Eu não gosto daquele efeito de tudo iluminado, eu gosto de esconder as imperfeições e não sei o quê. E depois sim é que é que eu ponho a base. Eu queria partilhar convosco, fiz uma coisa que é Dermopigmentação de Sobrancelhas e vou partilhar essa experiência com vocês. Vou só mostrar a base que eu tenho usado ultimamente, já mostrei centenas de vezes, que é esta Infallible 24 horas da L'Oreal. A minha cor que eu usei é 22. E pronto, a Dermopigmentação de, de Sobrancelhas não é a mesma coisa que a Micropigmentação de Sobrancelhas. A Dermopigmentação de Sobrancelhas trabalha na segunda camada da pele, portanto não é uma tatuagem permanente é algo que sai a fim de seis, oito meses. Essa base é ótima porque dar um efeito um acabamento super natural. Com todas as imperfeições, eu adoro. Durante a aplicação, é colocado um creme anestesiante Para que nós não tenhamos que sentir dor nenhuma. E eu não senti dor nenhuma, é só desconfortável. E depois, tive que estar sete dias sem molhar as sobrancelhas. Durante estes sete dias, a pele fica a regenerar. Cai um bocadinho de... Cria tipo uma espécie de uma crosta e depois cai, mas nada demais. Eu achei que o resultado ficou super natural, apesar de no primeiro dia ter parecer que tinha tipo, duas sobrancelhas desenhadas, demasiado carregadas, mas depois eu gostei muito deste resultado final. Acho que está muito natural e fico sempre com as sobrancelhas prontas. Agora, aquilo que eu vou fazer é usar basicamente um, esta mini paleta, que é a que eu uso quase todos os dias, da Naked. Isto vale efeito de que é a, a mini paleta da, da Urban Decay. E eu só uso dois pincéis, porque é uma maquiagem dia a dia. E eu começo por, sempre por usar uma assim, mais ou menos neste tom. Fica é assim um bocado carregada inicialmente, mas depois fica ótimo. Em relação aos sobrancelhos, eu gostei imenso, não tenho assim muito mais coisas a dizer. Depois vou misturando com este que é mais castanho. Depois, na pálpebra móvel, com o pincel mesmo de esfumar. Eu venho aqui e ponho só assim por cima. que esta é a minha maquilhagem tipo de 10 minutos quase todos os dias. Depois, com um pincel mais pequenino, este mais escuro, misturado com este. e o excesso. E aplico aqui um lash. E depois, para definir mais o côncavo, aquilo que eu faço é aplicar esta mistura também. Estes dois. Aqui no côncavo, onde eu quero que fique mais vincado. Outra coisa que eu também fiz e adorei foi as extensões. Eu fiz estas extensões há duas semanas, bem. Na Maios do, do Colombo. E até ao início uh, senti que era um peso enorme mas eu tenho adorado e tenho mesmo saudades do meu cabelo verdadeiro que está deste tamanho. Então a gente me pergunta sobre preços, horas, quanto, é, quanto tempo fiquei lá para me aplicarem as extensões, mas isso varia tudo muito pessoa para pessoa, porque eu tenho, por exemplo, tenho muito cabelo, eu precisei de muitas extensões para dar comprimento ao, ao meu cabelo. Quem só quer um bocadinho de volume, precisa de muito menos quantidade, estão a perceber? Portanto, varia sempre muito de pessoa para pessoa e de cabelo para cabelo. Portanto, não vos consigo dizer ao certo quanto é que vos vai custar se quiserem dar comprimento no vosso cabelo. Mas é uma questão de passarem numa maio ou falarem com elas mesmo por, por e-mail ou pelo Instagram para perceber quanto é que custará uh, o trabalho no vosso cabelo. Vou-vos mostrar. Uh, o meu cabelo é imenso. Ele está por aqui, o original. É meu cabelo verdadeiro. Está por aqui e tive que, tivemos que fazer o corte em caixa, porque ele agora não está arranjado o cabelo, ainda nem sequer arranjei o cabelo. Mas pronto, para-vos explicar, eu como preciso de muita quantidade, tenho caratinas quase até aqui. Vou-vos mostrar. -os. Tenho estas caratinas todas até aqui. Esta é a minha última linha de caratinas e tenho mais por baixo. Estão a ver? Isto é feito com queratina, não é anilha, não é nada. Isto acaba por, por não danificar muito o cabelo, porque isto não é colado no nosso próprio cabelo. É, Imaginem, a extensão em si faz tipo um... um dá um abraço ao cabelo, é um método de envelope, que elas disseram um, e fica só mesmo uh, colado entre si, não danifica o cabelo, estão a perceber? E pronto, depois, quando tirar o bom das extensões da Myos, é quando se tira, pode-se usar as mesmas extensões, percebem? Não fica... Hum, não tem que comprar tudo de novo, e isso é ótimo. Eu ainda estou a testar, entretanto, este cenário aqui, que eu tive aqui numas mudanças aqui no meu escritório. Ainda estou a testar este cenário, estou a ver como é que fica a luz, mas às vezes parece muito escura, outras vezes não entendo mas pronto. Uh, continuando também um bocado a maquilhagem. Eu vou usar este eyeliner da Inglot, que é o que eu uso praticamente todos os dias e eu gosto imenso. Entretanto, estou também aqui em mudanças no escritório porque estou a criar mesmo aqui nesta minha salinha um, o meu espaço só para gravar vídeos ainda me falta pôr aqui no tapete estive ainda ontem e hoje a colocar aqui na parede a espuma para o som ficar melhor para que o fique mais isolado e eu me sinta mais confortável a gravar vídeos e que não apanhe tanto o som lá de fora porque eu fico sempre um bocado constrangida quando me ouvem a gravar não gosto muito mas pronto, vou agora fazer então o eyeliner os olhos mais confortavelmente ah. Espero que possamos chegar mais perto dos pais, e eu tenho muito que vocês não vejam. E faço a ligação... ao resto. Entretanto, é uma coisa engraçada, eu fui júri... Fui, não, sou júri... Da, dos prémios... do prémio E-Entertainment. e vou entregar o prémio de melhor blogger este ano, porque o ano passado ganhei. Não sei se vocês se lembram ou não, mas estou muito entusiasmada, foi super giro poder fazer parte deste do, do júri. Ah, e esta é banner está a ficar uma treta. Mas pronto, eu já dou um jeitinho nisto no fim. Porque isto está a ficar uma bosta. A paleta que eu tenho usado para fazer o contorno é esta da Kat Von D. Eu amo esta paleta, portanto eu uso desde sei lá. Há quase um ano que estou a usar esta paleta, mas eu adoro. Vou aplicando o pó matificante e o bronzer. Deste olho ainda, ainda não o fiz, porque se fizerem em câmara nunca mais temos aqui. Depois normalmente aplicar o pó matificante passa a parte do iluminador. Isto é mesmo uma rotina que é super rápida de manhã, acreditem em mim, porque é mesmo. Venho com este pincelinho e uso. O botão Açores, que eu amo de paixão. clico aqui e aqui, mais da segurança, assim aqui um pouco, um nariz, um bocadinho, um bocadinho na boca, um bocadinho aqui na caixa e basicamente nos pontos estratégicos que eu quero eliminar Agora, o blush que eu ultimamente tenho usado é este da Xiseido, que é tipo um creme que vocês podem aplicar assim com a própria mão. Bem, entretanto já fiz o outro olho, mas aquilo que eu estava a dizer é que tenho usado este blush, que é assim um rosa. É um rosinha muito lindo e podem tanto aplicar com a mão se quiserem um acabamento assim mais natural e só quiserem um blush. Ou aplicar com o pincel, eu aplico sempre com o pincel. Bem, para finalizar vou usar este rímel que eu amo, que é da Maybelline. Ele é o Total Temptation e eu uso isto todos os dias. Eu gosto muito desta máscara. E é de supermercado, é barato. Eu gosto da finalizar a maquilhagem vou usar este batom de Yves Saint Laurent. Ele é o da Gama Tatuage Couture, número 23. Ele tem um acabamento mate, eu gosto muito destes batons. Uh, eu gosto muito destes batons de Saint Laurent, são ótimos. Gosto muito deles. Este batom tem um acabamento também mate, mas é super confortável. Não é tipo muito seco. Ele tem uma textura bastante líquida, não é tipo vovudo, ele é tipo líquido. É. Mesmo líquido, e água quase que as minhas extensões no meu cabelo se fundam na perfeição é esticar esta parte de cima do cabelo tendo sempre em atenção as queratinas estico sempre bem esta parte Toda a gente me dizia que ah, o cabelo com extensões dá muito mais trabalho e não sei o quê mas como já tive o cabelo grande não sinto Dê muito mais trabalho, dá muito mais trabalho comparativamente a quem está habituado a ter pouco cabelo e cabelo comprido e cabelo curto. Mas como eu já tive este cabelo todo, uh, não faz assim tanta confusão. Outra coisa que também me disseram sobre o primeiro dia com as extensões para dormir que ia ser horrível. Para mim, não foi nada horrível. Eu acho que me custou muito mais a habituar depois do que antes tipo, antes não, do que logo no primeiro dia. Bem, eu acho que vou ficar assim mesmo hoje, com o cabelo mais ou menos esticado. Porque nunca, uso, const... nunca usei com as cabelo esticado. E pronto, malta, este foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desta minha rotina de maquiagem todos os dias, é isto que eu faço. Uns dias sai é com o eyeliner melhor, outros dias o eyeliner fica pior, como é o caso de hoje. Mas a culpa foi minha porque não limpei o pincel, como deve ser. Uh, mas basicamente é isto que eu faço todos os dias e demorar tipo 15, 20 minutos a uh, fazer a maquiagem e o cabelo. Por isso, experimentem, usem o mínimo de produtos possível, tipo, tentem focar-se nos produtos que vocês realmente mais gostam para usar no dia a dia. E os pincéis também, isso não é preciso ter uma panóplia gigante de pincéis. Uh, vocês podem perfeitamente usar o da pálpebra móvel para esfumar também, e não é por aí, ninguém vai morrer. A maquilhagem vai ficar feita desde que vocês façam uma maquilhagem, isso é que importa. E, e pronto, é isto. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, não se esqueçam de fazer like, subscrever o canal, e vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Yeah.